I'm a man, Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, dando continuidade a mais uma jornada de riffs, nós vamos aprender hoje um riff da banda HAT. Tenho certeza que você vai curtir muito, é uma pegada bem Hard Rock. Então, sem enrolação, vamos direto a Free Lessons. Na corda número 4 e 3, nós vamos tocar o 7. Lembrando, a guitarra está afinada em drop, certo? nota Ré aqui. Se você ainda é novinho na guitarra, a guitarra está afinada praticamente na afinação tradicional, porém a corda número 6 está um tom abaixo ficando a nota Ré. E aqui eu vou lhe mostrar algumas sacadas desse riff. Quando ele começa aqui tocando 7 e 7, no caso o que acontece é a nota Lá e a nota Ré que seria a sua tônica e quinta, porém está invertido. Mas logo logo nós temos aqui o bordão. Aqui ele já utiliza um Ré com quarta, beleza? Para esse início, então ficou só no elemento do Ré ali. Novamente voltando aqui o Ré o Lá e fazendo um Hammer On até a 9. pegando aqui a nota Mi, certo? Que seria uma nona. Então basicamente ficou em cima do Ré ó. e a pulsação rolando. Ó. Beleza? Agora faz mais uma sacada aqui no Ré, ó. Que seria a nota Lá e a nota Mi aqui, certo? Que seria a sua quinta e nona. Agora já tem aqui o, o Si bemol e a nota Fá, pertencentes ao campo harmônico de Fá maior, grau relativo, Ré menor. Beleza? Ó. Tranquilo? A pulsação pode ser aqui no grave, ó. E aqui vem direto, então de forma lenta. Então eu fiz. Logo após, nós vamos fazer a pulsação agora na corda de número 4, que é o Ré. Novamente, certo? Bem legal aqui. Ó. Depois que é feito esse último de... Nós vamos escorregar aqui das 5 para 7 pegando o Dó e matando novamente no Ré, então... E bacana, como está afinado em Ré, ó. Viu que a ideia se repetiu duas vezes, depois vai fazer uma passagem... Começando aqui no Ré Seria 0, 2, 3 e 5 Daí volta o riff novamente Só que porém na última sacada Em vez de escorregar aqui Para o Si bemol e o Fá Você vem direto aqui no Dó E aqui é colocado uma quarta também Fazendo certo Um uma sacada, um dedilhado aqui. Ó. E depois finalizando aqui no Ré. Beleza? Então, basicamente esse foi o riff, beleza? Então, aguardem os próximos. Gustavo Guerra, Andaburds Techniques. <fixos>